Tudo bem com vocês? Hoje tá aqui para gravar, é, mostrar todos os nossos fidget toys E hoje tá aqui junto com a Gi Oi gente, tudo bem? É a minha prima E gente, é, antes da gente mostrar todos os nossos fidget toys Ouve o que o McShake vai falar pra vocês Deixa meu um like, like e se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Sim Tá bom, e seja bem-vindo nesse canal se você ainda não... É, vem, veio aqui. Veio, é a primeira... Eu... É, é, é, Eu... É, é... Eu não é, esqueci do canal aqui... Rafaela. No isso. Ra não, não, Rafaela não. No... No Instagram Rafaela. Olha. Isso. Agora a gente vamos começar a, usar, a mostrar os agir. Esse aqui é o que fiz, eu dei pra ela. Sim, olha, olha isso. Bom demais. Sim. Tá. É, agora pro lado agora... o Gente, gente, o próximo é esse. é esse aqui, ó. Gente, o próximo é esse aqui, ó. Aperta. É muito bom, gente. É, pra, é próprio pra amassar, tá, tá, gente? Sim, ó. É muito muito bom, bom, gente. Olha nossas unhas. Não, gente, não mostra. Não pode. Bom, gente, então, esse aqui eu fiz pra Gi porque também ela me imitou, mas é muito bom, ó. Olha. Aperta aí. Não, deixa aqui. Faz muito barulhinho, gente. Sim, ó, mostra o que que é. Calma, deixa, deixa eu... Deixa eles verem. Ó, gente, é feito de algodão. Calma. Para de fazer sombra, senão não dá pra ver direito. Pera aí, gente, tá focando. Focou, ó. É muito gostoso aqui, de ficar apertando, né, Rafa? Sim. Bom, gente, então bora pro próximo. Bom, gente, o próximo da G é este aqui. Olha Mostra. gente. Que é muito bom, olha. Que bom, barulhinho. E é, agora. É feito de espuma, tá? Verdade, e agora a gente vai aproveitar e mostrar esse aqui. Sim, Faz. Vale. Também é o da G. Vamos. É, gente. Esse aí, mais ou menos, o outro é mais poderoso. Deixa eu ver esse aqui. Eu gostei. Gente, oh. esse aqui é muito bom. Fica tranquilo. Olha. Tá. E o último, gente, é esse aqui, ó. Mostra. É meio estranhinho aqui, assim, ó. Pera, mostra aqui, ó. Né, gente? Mostra. É meio vai, estranho, fala. né? Mas... Tudo bem, mas é muito gostoso de apertar. Faz muito barulho. Então, Olha. o que a gente quer saber? Aperta aí, né? Pra gente ouvir. Olha, gente, é muito bom. E foi isso dos meus, gente. Então, bom, agora a gente vai mostrar os meus. Daqui a pouco, até daqui a pouco, Agora. Hein? Bom, gente, esse, daqui, esse aqui, vamos começar pelos meus, ó. Eu fiz esse aqui que não, eu não sei o nome, mas eu que inventei mesmo, ó. É que o barulho é bom. Ó. Pronto. Tá, esse aqui foi um. Agora, gente, tem esse aqui, ó. Pera, aí, calma. Tá. Ó, esse aqui, ó, olha o barulho Ó, gente É bom demais Pronto, tá Esse aqui, ó, a Gi fez pra mim Muito bom de apertar Obrigada, Gi de nada. Esse aqui eu fiz uma capinha E esse aqui é o mesmo que a G imitou sabe? Olha o barulho Gente, é muito bom, sério, é muito bom E aqui eu fiz, ó, pra não sujar Entenderam? Olha que legal e eu, eu não fiz porque... É, pra eu apertar mesmo. Sim. Ó, gente, esse aqui é dois em um que eu fiz. Eu tive uma ideia super ótima. para Primeiro. O primeiro de dois em um é esse aqui, ó. De apertar. E o segundo é o barulhinho. Mais o barulho. Ó. Ai, gente, é muito bom. Sério. Ó. Tá bom, então o próximo é esse aqui, gente Esse aqui eu inventei porque eu, eu amo fazer essas coisinhas assim de um monte de formato Aí eu, eu pensei, por que, que eu não posso fazer um, um de vários formatos assim, ó Aí você pode fazer um monte de desenho aqui Agora, esse aqui, gente, o mais famoso botão do pop-it Olha só isso Peraí, aí, gente, você pode filmar aqui pra mim? Filma exatamente assim Pera aí, deixa eu pa pausar Bom, gente, voltamos aqui. Agora já tá gravando. Aí, ó. Olha isso aqui que bom. É o famoso botão do Poppet. Sim. Aqui. Aí você sobe. Aqui. É, a gente vai fazendo. Oh, Aí gente, o último. É muito bom. Verdade, o último é super lindo comprado que eu comprei. Foi esse.